Um novo Crocs que está deixando todo mundo doido, sem saber se isso é bonito, se isso é feio, para que, que serve, quem vai usar. Quando ele foi lançado, nesse desfile da Balenciaga que a gente vai ver hoje aqui no Descomplicando a Moda, o seu canal. Bora descomplicar? lançamento de acessório, muitos acessórios lançados. Em abril a gente assistiu ao Gucci Aria, o desfile em que Alessandro Michele trouxe para a passarela muitas intervenções, como ele disse, hackeou a Balenciaga. A Balenciaga, uma marca do grupo Kering, Gucci, uma marca do grupo Kering, duas queridinhas de millennials, Gen Z, tudo mais e Agora chegou a vez de Demna Vassalha, o estilista, diretor criativo da Balenciaga, fazer a outra versão, o outro lado da moeda. Ou seja, fazer a Gucci entrar na passarela da Balenciaga e, de quebra, trazer novos modelos e também um acessório. Vamos assistir ao desfile? Vamos. Agora é o Demna que está hackeando, então, né? É. Perfeito. Então vamos lá. Balenciaga Clones Spring 22 Collection. De cara eu vou falar para vocês, gente, isso é, presta bem atenção, isso é um desfile de primavera. Depois a gente comenta. Play. Nós vemos um mundo através de um filtro perfeito, encerado, lustroso, conformado, photoshopado, não deciframos mais, entre o editado e o alterado, o genuíno e o falsificado, o tangível e o conceitual, o factual e a ficção, o falso e a mentira perfeita, a tecnologia recria identidades alternativas em um mundo de clones digitais. E aí a gente começa o show com um cenário... Vazio, branco, preto, espaço. O espaço é onde entra essa primeira, esse primeiro modelo já denunciando a falta do rosto. A gente está trabalhando com a identidade. E aí a gente vê a, a quase uma musa do Demna Vassalia, que é a Elisa Douglas, uma artista que sempre abriu e fechou todos os rostos são da Elisa Douglas. A gente vê a bota pontuda, que é a longa silhueta, esse, é tudo muito rápido, essa sacola aqui parece uma sacola da Tesco, americana, mas é uma sacola balenciaga, cores, esse floral que ele vai buscar lá no balenciaga original mesmo, então a gente tem tanto no amarelo quanto nessas cores florais, essa pitadinha de primavera, e a gente vai ver também em um, uma, uma estampa branca. O oversized, muito, muito trabalhado, como a gente, como marca do Demna, esse rosa, que é outra estampa, a gente vê que ele pontuou com algumas estampas, sempre com oversized, o oversized no trench coat, nas botas. Uh, o, o, o hoodie agora, ele vem também com, com um chapéuzinho, né? aquele, tem o um nome as bolsas, que é principalmente um item muito importante do, do mercado hoje em dia, uma bolsa com uma abertura de Dr. Bag, olha essa releitura de um trench coat de primavera estampado com babadinho embaixo, que assim, muito flerta muito com o feminino que os asiáticos gostam, a bota, uma galocha nova da Crocs, que tanto serve ao homem quanto serve à mulher, Uh, o lenço que é um item novo que entra trazendo já qual era a marca queridinha que tinha lenço a Gucci então ele vai pegar isso da Gucci o corte a gente não pode deixar de olhar esse corte que afinal é algo que a Maison Balenciaga sempre primou pelo corte aquele último look ali é aquela coisa bem easy wear street wear this is a Gucci bag é a bolsa de desejo que vai ser da estação, a gente comenta sobre ela, mais uma roupa que é esse conforto da casa para o supermercado, para qualquer hora. A volta da Cargo Pants é um item muito especial e que eu acho que aqui no Brasil vai ser muito importante. Uh, esse, esse casaco que, gente, parece um roupão de banho, mas que é a coisa mais confortável, aquela coisa que é de casa para a rua. Então, a gente vai... A gente que sempre leva para dentro de casa, agora eu acho que esse conforto da casa vai para a rua, os hoodies, que é sempre uma, uma coisa, uma tônica muito forte na Balenciaga que vende horrores e que copia horrores, essa ideia da, da calça arrastando pelo chão, que dá a ideia de conforto, Simpsons, a família Simpsons vestindo Balenciaga, o jeans e bebê, qual é a sigla da Balenciaga? BB. A logo, BB. E naquela bolsa que lembra a estampa da Gucci, ao invés de GG, o que que tem? BB. Eu acho que podiam muito bem fazer assim, GG, BB. E aí tava valendo esse hacker aí. A gente olha as cores, tem um lenço, tem os Five Fingers, que foram lançados em outubro de 2020, agora não estão dando muita importância, mas eles estão presentes aí, na, nessa nessa coleção a, o duffel, que é esse alcochoado vem todo repensado é ótimo né porque preza conforto ah, se vocês observarem o fato de todo mundo ter a, a, o mesmo rosto é, que é o rosto da Douglas faz com que você traga uma moda a gênero vermelho que é um tom assim muito muito usado no inverno muito muito usado em esqui certamente vai ser um sucesso e isso é uma coleção de primavera essa clutch que eu acho que mais parece uma coisa meio uma marmitinha sei lá como é que é isso um, um... tem uns estojos que são assim para colocar game os acessórios os acessórios sim aparecem são muito pontuais a coisa do trabalhado Olha aí o drapeado, a gente não pode esquecer que essa é uma casa de alta costura, que tem uma tradição e que mostra, sim, nós temos cortes, nós sabemos cortar. E por fim, esse vestido maravilhoso, nada inovador, mas muito bonito, fechando o desfile, que o que, é que fecha o desfile? A noiva. E qual a cor da noiva chinesa? Vermelho. Toda essa plateia, uma galera toda ensaiada, com o mesmo telefone, todo mundo de preto. Tudo muito, na minha clone, tudo muito igual, porém completamente diversificada, uma, uma diversificação de etnias, de idades. É, é muito impressionante. Quando a gente dá close nessa, nessas fotos, a gente vê que tem muitos sapatos aí, tem sapatilha com a logo da Balenciaga, tem um sapato slipper masculino, belíssimo. Olha, aqui no canto tem uma bota daquela bota de spandex, que alonga a silhueta, a cintura marcada, os ombros valorizados, assim, em contraste, ou melhor, juntos com a proposta do oversized. Então, a cintura está no lugar, gente, não tem uma cintura deslocada, a cintura no lugar. Quando é oversized, é oversized, aí tudo fica muito grande, muito largo, muito over, ombros largos, mas fora isso, a gente tem, olha a silhueta definida, a gente tem uma silhueta muito bem definida, e como eu falei antes, minimalismo, tudo se perde no espaço, agora vamos conversar. Uau, hein? Oi, ódio. Eu, eu falei, eu soltei um uau aqui, que acho que você não ouviu, mas estava dizendo que... Super rápido, né? O, o desfile? Muito rápido. Muito rápido. É um pique assim. Isso, isso é uma edição, Muito né? Rápido. Óbvio. Muito rápido. Não, é tudo edição, tá? É uhum. tudo edição. Porque ele, com. com, com ele chamou para ajudar um cara que é assim. fora do, do comum. Sim. Que é o. Te dá o nome dele. Quentin de Ronsier. Quentin ah. de Ronsier ele começa a trabalhar no vinho, ele começa a trabalhar já com, com essa série de, de, de, de misturar fotografia com 3D. Todo o trabalho dele tem pelo menos 10% de 3D. E ele já desde o início ele faz essa coisa meio caos urbano. Ele é conhecido como ter a propriedade de trabalhar as cores tecnológicas, é. uh, essa estrutura uh, meio matrix. É muito dele. Ele trabalhou já para para Nike para fazer lançamento de, de dessa coisa meio bem futurista. Então você acabou de legal... falar. Você acabou, de falar duas, é, você acabou de falar duas coisas que eu ia perguntar. Uma é esse lance do aspecto de, do, do Matrix, do Neo, daquele óculos, daquela daquela imagem ali, e o lance do clone que você já falou ao, ao longo do desfile todo e que depois fez todo sentido para mim, porque eu vi que a plateia são também clones, né? todo mundo tá muito certinho, aquela coisa simétrica, o movimento das pessoas, as pessoas com as pernas na mesma posição, todo mundo acompanha o desfile do mesmo jeito então todo mundo clone além do visual de clone da do, do, dos modelos né aí que tá o que é, que é um clone o clone precisa de um matrix né precisa de uma matriz para ele ser copiado e quem é a matriz desse clone é justamente esse artista que ele ela é a gênero a elisa douglas né? Uhum. Tem os dois nomes, inclusive. E a Elisa Douglas, desde que o Demna Vassalia entrou, desde o primeiro desfile dele, que foi outono 2016, Elisa Douglas ou abriu ou fechou o desfile. Hum. Aí hum. entra o trabalho desse... Eu acho que deve ser Quentin de Ronsier, porque ele é um artista, ele é um diretor de arte francês. Ele pegou o rosto de Elisa Douglas. Pegou primeiro ela caminhando. Fez com que todas as modelos caminhassem com o mesmo jeito de a ah. E pintou o rosto dela em todas as modelos. Então, o design, a roupa que você está vendo, é verdadeira. Mas, mas o, rosto o rosto não. Não é. Daí entra o deepfake. Ah, Estava conversando com você mais cedo. O que é sim, isso? sim. É Aquele é do... aplicativo que a gente vê muito no Instagram, a gente vê os famosos usando, as pessoas usando, que você pega um, um videoclipe, coloca uma foto sua e seu rosto fica aplicado naquela imagem, naquele vídeo, fazendo os mesmos movimentos de rosto, de boca e tudo. Então, até mais fácil para ele que ele colocou o óculos, né? ele não precisa mapear os olhos nem nada, então ele já fez um rosto plástico ali, que ele pôde colar... Em todas as modelos na edição, né? Então, aí o óculos fez sentido. Quando a gente sabe disso, o óculos faz sentido. E faz sentido também o primeiro look que anula o importante, é a roupa. O rosto e... todo coberto. Exato, o importante é a roupa. E aí os 44 looks com o mesmo rosto. Mais ainda, o Vassalia falou que essa ideia de clone, o comentário dele para a WWD, foi que é, seria uma coisa meio denúncia, uma coisa meio manifesto, que, que ele coloca lá no início, que tudo é photoshopado, o que é real, né aquela coisa que a gente até posta muito, é, uhum. desejo, realidade, aquela coisa lá. É, ele fala ele quis questionar a uniformidade das trends das tendências e a diminuição da individualidade hum. e ele também quis questionar essa plasticidade de ver a vida pelo por, por uma tela teve alguma teve da, da parte do demna teve alguma referência de é, ele se baseou em alguma coisa se inspirou em algo da, de arte em... Teve alguma coisa assim ou foi do...? O espetáculo, do show em si, foi mesmo essa questão de game, de trabalhar com Matrix, de trabalhar com essa coisa uniforme, a uniformidade dos filtros que a gente usa hoje, né todo mundo com a mesma sobrancelha, todo mundo com, com o mesmo uh, cílio, enfim, essas mesmas uh, expressões faciais para comunicar uma imagem de estou bem, nesse mundo que que está mesmo tão distante. Em, em produto, uh, ele conversou o, o a bolsa que está mais sendo divulgada é aquela que é uma tote bag escrita This is not a Gucci bag com o, o a estampa da Gucci que diz oi eu ia perguntar isso, porque você falou no meio do, do, do desfile, que essa bolsa era, era, uma, era uma peça desejo, né? Eu ia perguntar hum. quais eram as peças desejo, mas você já disse que era essa. Tem mais alguma? Tem, tem Daí, mais. Isso. Mas deixa eu falar dessa. Essa é uma edição limitada, chega às lojas em novembro, e vendeu, acabou, e ela é inspirada na obra do René Magritte. Uh, um artista francês, uma obra de 1929 que era, uh, não é, isso não é um cachimbo, tá? O René Magritte é do, do, do surrealismo e aí ele o surrealismo inspirou muito o início da arte contemporânea como manifesto e aí a gente vai ver uma estampa rosa que lembra muito algumas coisas do pop art, pelas cores. Ah, uhum. O Andrew Warhol, além daquelas caras todas, ele fez uma linha de flores muito bonita, que flerta muito com aquela estampa ali. E, mais adiante, tem uma estampa branca com alguns pontinhos coloridos que vai flertar muito com o movimento também inicial da arte contemporânea, que... Ah, era do Parmentier, se não me engano, uhum. e que para inspirar o Damien Hirst também. Então, ela, ela remete muito àquela linha de farmácia do Damien Hirst, que ele brinca com aquelas tarjas e faz um monte de bolinha colorida, que para é. cada... O que, que quer dizer? Bom, isso aí é a, a parte de arte que ele se inspirou. De peças de desejo que você está falando Isso, tá é o que eu ia perguntar agora Então me conte as outras, além da bolsa Além, da, além das bolsas né? As bolsas, sim Porque a gente tem de lembrar que as bolsas Os acessórios hoje representam Dentro da balenciaga Só os sapatos são 30% das vendas da balenciaga Porrada, hein? Só os sapatos Então os acessórios são, é mais ainda o que, que ele fez? Ele trouxe, de novidade, ele trouxe acessórios ligados à Gucci, não foi que a gente falou? O que, que vem ligado da Gucci? Cinto, ao invés de ter o GG, tem o bebê, bolsa uh, e o lenço. O bebê estava é? escrito até na, na, em algumas peças, né? Escrito bebê mesmo no peito. Sim, no hoodie. No hoodie. Né? E, e aí, o lenço. Como assim? Como é que você sabe que o lenço vem da Gucci? Porque nada é feito ao acaso, eles usam a mesma paleta de cores. E aí usa aquela faixa vermelha que a gente reconhece Gucci. Olha que sacada! Então é um diálogo entre as duas marcas que cria desejo das duas marcas. De propriedade de um grupo só. Sim. Então, eu circulo a minha compra, o consumo e o desejo de consumo, circula dentro de uma mesma companhia, de um mesmo grupo. Sim. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Os moletons e os rudings, como sempre, são novidade, assim, como sempre são desejo, e a novidade é justamente os Simpsons vestidos de balenciaga. Ah, gente, muito fofo! E você, muito irmã? caixinha! <risos> De manifesto e de contestação, a gente tem ainda as camisetas e algumas alguns moletons com escritos do tipo anuncia aqui, é, sem comentários, que são coisas que, que é muito a cara de influencer, né? Que dá a cara para um anúncio. Bem atual, então, é. É, se eu vou fazer uma selfie e eu tô colocando anuncia aqui. É porque aquela, de novo, voltando lá para o início da arte contemporânea, o Bourrin, Daniel Bourrin, artista francês contemporâneo, ele colocava, se não me engano, ainda viu? Ele colocava homem sanduíche uhum. para andar pelas ruas com arte. Então, eu carrego a. Ó, tá vazio, igual a gente vê em outdoor na rua, né? Anuncia aqui. É, coloca coloca o que você quiser aqui nesse espaço né é porque essa é a comunicação e, e hoje em dia cada um de nós pode ser um outdoor dependendo do, do número de seguidores não, não é? então acho que pura. é eu acho que tem muito essa essa coisa do da da contestação agora é tem contestação? duas outras coisas que eu fiquei com isso na cabeça que eu queria perguntar é hum. Se, se tem alguma peça que remete ao ao, ao passado da, da Balenciaga, a história da Balenciaga, né, que eu batendo o olho consigo visualizar isso. E a outra coisa que eu queria que você me dissesse que eu fiquei bem intrigado é né, naqueles calçados dos dedinhos, aquele sapato que eu fiquei Ai, muito muito tempo pensando. É é uma meia, o que que é? Bom, então começando no final. Ah, aquele que parece uma meia, é um Five Fingers da Vibram, Vibram, uma marca italiana. Eles lançaram uma co colaboração ano passado que não deslanchou, porque era muito esquisita. É, tem, quem calça acha que é uma delícia, que é confortável, mas dizem que é muito difícil de calçar e de uh, retirar. O grande lançamento desse desfile, mas eu acho que assim ele quis bater essa continuidade. Que o Demina fala que a Balenciaga hoje em dia são poucas peças e que muitas vezes repetidas para você não ter uma coisa de sazonalidade para você sempre poder querer adquirir. Ou seja, você vai colecionando as peças Demna Vassalha para Balenciaga e você vai aumentando o seu armário sem ter aquela sensação de descarte, não usa mais, agora eu preciso do novo. Então, acho que ele manteve essa e lançou a Crocs. A Crocs é. que ele diz que é tem tudo a ver com a Balenciaga. Por que? causa da construção, Balenciaga <risos> era considerado o, perdão, vai-se barrer aqui. Balenciaga era considerado o arquiteto, tá, da moda. E ele diz que como um Crocs é feito de uma peça única de, de FOAM, daquele. Espuma, é. Fo... Eu não sei, eu não sei, é, não sei traduzir. É, isso essa construção, que é uma coisa inteira feita, é muito valenciada. Se esse é, não é, ele também diz que é o sapato mais confortável que existe. É, igual a gente contou naquele, no vídeo que a gente fez, né, que ele fala das férias dele e que nas férias é. ele ficou só de crocs e foi a melhor coisa da vida dele. É, e se você ainda não viu esse vídeo, o Yogi já viu, mas se você que está assistindo a gente ainda não viu, vale a pena, se você está ouvindo, corre lá no YouTube, já marca Demna Vassalha para Balenciaga. É assim toda a história dele. O que, que acontece com esse Crocs. O Demna diz que é o sapato mais confortável que tem. Dentro de um salto, de um stiletto, que é o nome desse novo Crocs de salto alto, uhum. tem uma peça de metal que é o que suporta o peso para carregar um salto tão fino. Antigamente, os saltos eram mais grossos. Então, por isso, ele anula... A gente tem que lembrar que o Demna vem de uma escola de desconstrução. Então, ele tira tudo aquilo que reveste o salto e fica com o esqueleto, digamos assim, que é essa peça de metal. Ele faz essa peça de metal e aí ele constrói o crocs, Stiletto. Outra, outra, A outra crocs que é lançada aí nesse desfile é a Bota a galocha na altura dos joelhos, mais ou menos, um pouco abaixo, que serve... Ah, isso é também importante quanto ao crocs. A gente sabe que o Demna trabalha muito com essa coisa de agênero. O crocs é totalmente unissex. Sim. Então, a bota também serve para a chuva, que é algo que a gente vê bastante. Ela serve para aquele tipo da coisa que você só enfia e sai. E eu lembro, todo mundo vai falar, poxa, mas isso? Eu lembro uma vez que a gente que uma, uma, uma pessoa me explicou que bota é muito bom para você ir para baile funk, porque para você ir andar em qualquer lugar, porque não entra poeira no pé. Ah, porque Quando você falou do baile funk, eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a praticidade é, de uma bota? Já... <risos> As pessoas pisam no pé, então... Mas, eu, não, não, lógico, eu não estou falando para você ir para o baile funk de, de galocha, não é isso. Mas, eu tô Mas é que é uma super prática, proteção, da... né? A praticidade é a superproteção, porque a gente está saindo de uma pandemia, a gente ainda vai ter muito medo dessa coisa, o que, que tem na rua? Uhum. O que, que vai para dentro de casa? né e a gente não pode é o pé estupado. da gente vai catando tudo na rua né é, toda a sujeira a tudo todo o mercado asiático, é. todo mercado asiático é, eles não gostam de cadarço eles não gostam de ter tocar demais no sapato o sapato é uma coisa que enfia e sai e fica na porta da casa então eu acho que esse esse Crocs que também é um sapato oversized, que okay. mais uma vez conversa ali com, com a ideia de conforto do Demna, que a gente viu os modelos bem uh, oversized. Eu acho que super vai de encontro à proposta dele, e acho que vai ter uma excelente saída, tá? Eu acho que já está sendo, com dois dias de desfile, ele já estava sendo assim muito bombardeado em todas as mídias digitais em todos os canais de moda, uh, de revistas oficiais e também de influencers e também de crítica. O que, que é isso? Isso é verdade, isso, é, isso existe. Então, existe e eu acho que vai ser um sucesso, porque a gente não pode esquecer que a clientela da Balenciaga hoje é Millennials Gen Z e essa galera quer conforto, praticidade, Funcionalidade falando em funcionalidade, a gente vê lá os trench coats. Que o Demna já vem trazendo bastante trench coat para Balenciaga e eles continuam presentes como uma coisa meio que protege de tudo, assim como aqueles blazers. Oversized, eu gostei das, da, das golas, com os travesseirinhos aquilo imagina imagine no metrô aí eu tô ali pegando o metrô aproveito, já dou uma dormidinha aqui tá tudo certo <risos> tá tudo certo para a gente vai pensar para quem commute né pega pega um que é aquela história de você pegar um ônibus depois você pegar um trem ou vice-versa é. uh, que é muito comum nos grandes centros urbanos o, o demna ele Pensa muito nessa coisa da pessoa que mora afastada da vida urbana, e né? É, e vai trabalhar na cidade. É a vida urbana com o caos urbano. Ele a assimetria tá presente nos vestidos. Muito interessante. Isso que a gente vê em tudo quanto é peça fluida. Os vestidos fluidos eles trazem uma certa simetria. E aí entra o que você me perguntou, se a gente vê alguma coisa do Balenciaga até hoje. Do passado, gente... é o que eu ia perguntar agora de novo. De novo? A gente é. vê o, o, o corte, a modelagem, a capacidade de você fazer uma roupa que, se você pensar, ela, ela se suporta, ela fica em pé, por ela mesma. Uma tem roupa estrutura. que tem uma estrutura. Isso é uma roupa balenciaga. tá O Balenciaga, vale a pena a gente revelar o vídeo, porque eu falei do Demna, que eu dei as características... assim Vou da colocar card. O, card, o card dele aqui para as pessoas clicarem e, e poder ir direto. Aí vocês já é. clicam é. em coisa e tal. Quem tiver ouvindo a gente no Spotify, aí... Vai, Vai lá no pro... YouTube, é. tá? Uh... Agora, agora, só para eu não perder, porque eu fiquei com isso na cabeça, a gente tem que combinar que a bota, que a galocha, cumpre o, o, o papel da praticidade e tudo, mas aquele five finger lá, não. É, aquilo ali você não calça rápido e, e sai. Exato. Incrivelmente exato. o oposto do, da bota. É, eu fiquei é. assim, abismado. É, e tanto é que, que assim, não decolou. Eu não sei se tá. Dizem que para grip, para você ter aderência. Então, se você foi em algum lugar... Caminhada caminhar deve ser maravilhoso, para correr, não sei. Deve ser uma sensação boa, você ter o, o tato de todos os dedos no, no, no piso. Eu nunca usei um, então... Mas imagino que sim. Eu tenho um amigo que tem um desses para correr. Não, talvez não dessa mesma marca, mas ele tem um sapatinho que fica todos os dedos separados e ele usa para correr. Eu acho que isso pode ter surgido muito... da O Demna ele, ele trabalhou com o Martin Margiela, e o Martin Margiela fez uma bota que ficou muito famosa nos anos 90, inspirada eh, num sapato japonês, e que realmente marcou a história do, da moda dos anos 90. E aí ele, ele pode Aquela ter... divisão né? do dedo, do polegar. É, Não é, é, polegar, né? ele é o dedo pode é, ele pode ter querido ou, ou lembrado, pode ter sido alguma coisa assim, mas não rolou. Não cumpriu a praticidade se... que ele está propondo. É, vamos ver se agora acontece alguma coisa. Ele tem muito dessa coisa da desconstrução, que ele, eu acredito que ele talvez já já tivesse né, ao longo de toda a sua formação, porque ele fez a escola de Antuérpia. Então depois ele fez Martin Margiela, ele traz muito essa história da desconstrução. A assinatura mesmo dele é o easy wear, ou seja, essa coisa fácil de vestir. Então a funcionalidade e a praticidade estão dentro desse estilo que a Karine Hofeld, que era da que tem agora, né, já há um tempo sua própria sua própria revista, ela foi da Vogue. Ela, francesa, ela intitulou como Cyber Gothic Style. Então, o estilo gótico cibernético, uma, duas peças que chamaram muita atenção foram a calça cargo e a saia jeans cheia de, de, de argolas. Ilhose, é, para os ilhosos e. Né? É, e com argolas penduradas também que a gente sempre lembra dessas pessoas que carregam coisas em mosquetão ou que querem colocar alguma... Enfim, prender chave, telefone, essas coisas com mosquetão, foi, foi, chamou muita atenção. Há muito tempo a gente não viu uma saia longa desse jeito para ser usada de forma também meio que casual. O que conversa com muita gente que não usa calça, né? Também eu achei um pouco... Um, como é que é aquele negócio quando o mercado pede? Demanda de mercado. Tá. tá. Ele, tá ele tá vendo que o, que o mercado pede isso agora. É, eu achei um pouco demanda de mercado. A calça cargo cheia de ajustes, o que eu achei sensacional, porque você pode... Ajustar, ela fica mais para cigarrete, ela vai ter um, um certo, uma certa serventia, um certo horário, ela mais larga, enfim. Uh, e o novo tênis que traz o um número na frente. No bico, Sim. ali na frente, traz a numeração. Também do achei calçado. do calçado. Isso. Isso. Também Sim. é interessante porque se você é em casa. Sei lá, você tem um, seu parceiro, parceira tem outro, e aí você é de cara. Não é que... Já Sei sabe lá. de qualquer qual. Achei, é, que é, achei uma daquelas sacações óbvias que ninguém faz. Alguma funcionalidade vai ter, é óbvio. <risos> ou então Além é. Aquela... Da, da estética. É, ou então é aquela coisa que não tem intenção nenhuma, é isso, é isso mesmo, que se vê o que é, e pronto. E pronto, é que é ligado de novo à arte contemporânea agora você falou do oversized e é mato porque ele colocou calças ali que eu acho incríveis modelos desfilarem sem tropeçar nem nada pisando na barra da, da, das calças né você vê que tinha umas ali pareciam muito confortáveis fofinhas peludas e tudo mas que a menina vinha caminhando e pisando caminhando pisando caminhando pisando e eu falei que eu acho que é essa, essa. Eu acho que é bem conceitual, como é. ele mesmo. Essa proposta de conforto, que eu acho que quando o caminho pisa ali, a gente tem exatamente essa sensação. A, gente sensação. Sabe que é. a ideia é sensorial, porque a gente assistindo a gente sente isso. É. Está pisando no na tecido, está pisando no pano, está pisando na roupa. Aí você tem o toque, né? Assim como aquele casaco que parece um roupão, só que é de... De banho. Flic, É, só que é de fleece, um fleece, que no Brasil chama soft, né? Que parece uma pele de ovelha. Então, realmente, você sente como se você estivesse com um cobertorzinho, uma coisinha assim. É o que eu falei, né? Quando a gente conversou, estou em casa assistindo Netflix enrolado aqui no é. meu roupão. É, é. Muito massa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado também. Eu me amarei. Muito obrigada. E Mas mais essa uma explicação agora, porque aí fica tudo mais claro. Assisti ontem rápido, pulando assim, meio que faltando as melhores partes, já olhei assim e falei, cara, não... eu creio que tem muita coisa aqui que eu vou deixar para compreender amanhã. Agora já tudo está claro <risos> em minha mente. Que bom! E você é. que está assistindo a gente, se vocês tiverem gostado, se tiver alguma pergunta, comenta aqui embaixo, TT me conta, a gente vai fazer algumas interferências assim de casa, comentando com assuntos pontuais que vocês pedem. Porque, evidentemente, a gente tem nossa programação, mas a gente vai inserir alguns vídeos que vocês pedem para a gente se gostarem, por favor, compartilhem, sabe divulguem o canal, que a gente precisa muito de vocês. A gente espera vocês. Yes! É isso, beijo. Beijo, beijo para todo boa. mundo. Obrigado você. Esse vídeo foi assim, correndo, para a gente poder comentar o desfile, fazer esse bate-papo aqui, e já vamos correr, ou correr agora, para editar e botar no ar para vocês. Beleza. Tchau, tchau. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.